Olá, bem-vindo ao curso sobre TDD. Eu sou o Cláudio Fernandes e hoje iremos falar sobre o ciclo TDD no contexto de casos de teste. O TDD tem o seu ciclo, que, que todos vocês já viram, que é o Red Green Refactor, tá certo? E esse que nós vamos mostrar é que existem dois, um que vai fazer o, o ciclo uh, nos requisitos e outro que vai fazer os, o, o ciclo nos Uh, casos de teste definidos a partir de cada requisito. É isso que a gente vai mostrar na aula de hoje. Ou seja, uh, ao final desta aula vocês terá aprendido como que funciona esse ciclo em que o, o interno, né, em que o TDD consome os casos de teste uh, relativos a cada um dos requisitos. Uh, como vocês estão vendo aqui, uh, a gente tem o, o a modelagem, vamos dizer assim, ágil normal, que a gente já tinha mostrado até agora. A gente está vendo o ciclo TDD aqui do, do lado, tá certo? Mas, normalmente, quando eu vou começar a modelagem ágil, eu fiz um EDUF. O EDUF é um, um projeto suficiente, né, tá certo? Antes de começar a fazer a modelagem ágil. Com isso, eu, ao começar a modelagem ágil, eu tenho uh, mais informações para poder fazer um bom projeto. Qual seja? Eu, posso, eu vou ter os requisitos, eu vou ter uh, um conjunto de eventuais classes, que são através dos cartões CRC, eu vou ter alguma arquitetura, alguma informação adicional, tá certo? Então com base no, no, nos requisitos, se eu estou usando o, o, a modelagem CRC, os meus requisitos vão ser uh, responsabilidades. Então eu pego cada requisito, né? tá certo? eu pego cada requisito, eu defino, obtenho esses requisitos todos e eu estou chamando aqui de REC 1, REC 2, REC 3, né? REC N, estou chamando esses requisitos simbolicamente dessa forma. Então eu tenho um conjunto de requisitos relativo ao problema, não precisa ser completo, Tá? Porque a qualquer momento pode entrar algum novo requisito, algum requisito vai, pode sair. Esse é o jogo do, do, do TDD. Bom, qual é o próximo passo? Eu seleciono um, um desses requisitos. É, eu, como desenvolvedor, estou livre de escolher é, qual requisito eu, eu, eu desejo, tá certo? Eu estou livre para isso. É, mas, aqui no nosso exemplo, eu vou estar tá supondo que estou pegando o requisito... REC 1, tá certo? Estou, estou supondo que estou pegando o requisito REC 1. Ao selecionar, bom, vamos então fazer uma suposição geral. Se eu estou trabalhando com uh, um sistema pequeno, uh, eu levanto os requisitos possíveis e posso também já definir os casos de teste uh, para todos os requisitos. Um projeto grande, pode ser que isso não, não, não vá vai, vai levar muito tempo. Né? Então, eu posso deixar para aqui. Quando eu seleciono o requisito, nessa hora eu defino uh, os casos de teste correspondente. Também sem a intenção de ser completo. Tento ser o máximo completo, mas eu, a ideia é fazer isso aqui rapidamente. E é o que eu estou que mostrando aí, né? Tá certo? Eu estou mostrando aí uh, que para o REC1 eu vou ter o caso de teste CT1 o CT2, o CT3 e assim em diante até o CTK, tá certo? O próximo, a próxima etapa é selecionar um deles. Eu também estou livre de escolher qual caso teste eu queira usar, tá certo? Como nós mostramos lá na, anteriormente, eh, os casos testes, eles eh, são de dois tipos, né? Normalmente, eh, eu olho o caminho feliz, tá certo? O, e, e olho também o caminho alternativo ou do, do, do teste negativo para ver se, se tem algum, é, alguma coisa inválida, alguma entrada inválida, tá certo? E é isso que eu, que eu verifico. E aí pode ser que você, naquele dado momento, queira, por exemplo, testar os casos inválidos primeiro. Como eu estou pondo aqui é, simbolicamente, esses casos inválidos podem estar no começo e você vai pegar qualquer um desses. Desses dados, você que escolhe a, a qual que você quer usar, tá certo? Você pode usar um válido, um inválido e assim por diante, que vai usar dados de entrada válidos ou dados de entrada inválidos, não tem problema. Bom, selecionei, aí sim eu entro no ciclo TDD, que era, ah, escreva um teste para o caso de teste correspondente, né, tá certo? Ou seja, eu vou escrever um teste para o JUnit com a intenção de fazê-lo falhar. E aí eu experimento e vejo ele falhar, tá certo? Algumas vezes ele pode não falhar, significa que aquele teste não está agregando nenhuma informação adicional ao, ao meu desenvolvimento, ao meu projeto aqui. Bom, ele falhou, agora eu vou me preocupar em construir um código de produção que faça esse, esse caso teste funcionar, tá certo? E eu, eu passo o passo seguinte, em que eu vou então... É, testar agora esse código novo de produção que eu fiz, para que esse teste funcione. Enquanto ele não funcionar, eu vou mexendo nele ali, até o momento que funcionou. Funcionou? Beleza. Aí eu vou para a terceira parte do ciclo TDD, que é refatorar. No comecinho, ou em algumas vezes, você faz esse ciclo e não precisa refatorar nada, tá certo? Bom, de qualquer maneira, suponha que você tenha feito a refatoração ou não, você chegou nesse ponto e vai passar para escrever o um novo teste, né? Tá certo? Para escrever o um novo teste, opa, eu não posso é, entrar lá direto. Eu, te, eu não sei qual é o caso teste para o novo teste. Então, eu tenho que voltar, na verdade, é para esse meu conjunto de casos testes. primeira coisa que eu faço é marcar o CT1... Como feito, dono. Está feito. Está certo? A segunda coisa é perguntar se, o, o, se tem mais casos de teste. Tem mais testes? Sim, tem mais testes. Então eu vou para o CT2. Do CT2 eu vou seguir todo o fluxo, né? Escreva um teste para ele falhar. Escreva o código de produção para ele, ele, ele funcionar. Vou para refatorar pergunto se... É, marco ele como o pergunto se tem mais casos de teste e assim por diante. Vou fazendo isso até chegar no, no CTK. Então, suponha que eu dei toda a volta em todos eles, nesse meu ciclo, para cada um dos casos testes, cheguei no CTK, o último, né, tá certo? Em que eu estava fazendo dos disponíveis nesse momento. Então, passei pela refatoração, e aí marco o CTK como dono, acabei de fazer isso, e aí eu pergunto, tem mais testes? Se tivesse mais testes, eu voltava para esse ciclo interno. Mas eu estou já supondo que eu, eu fui do CT1 até o CTK. Então eu varrei todos os testes do requisito 1, do REC1. Tá então a resposta é, é não. Se é não, o que, que eu tenho que fazer? Marcar o requisito REC1 como dono. E é o que eu faço, marco ele como dono. E depois, ah, o próximo passo, escolher um novo requisito. Então, o requisito pode ser, por exemplo, o REC 2. Ao escolher os requisitos nesse fluxo externo, tá certo? Eu, para cada um deles eu vou definir os requisitos os casos de teste correspondente aquele requisito E aí eu faço o ciclo interno do TDD Que aquele ciclo é um ciclo interno relativamente aos casos testes que eu levantei Inclusive eu fico livre Mesmo que eu tenha marcado lá alguns casos testes Na hora que eu estou lá fazendo o ciclo Pode ser que eu apareça ou surja um novo caso teste que eu não tinha pensado Entra no ciclo, tá certo? Não tem problema não Tá Bom, agora, quando eu volto e completei aquele requisito, eu volto no ciclo externo para começar a consumir os requisitos. Eu acabei consumindo os casos de teste para cada requisito. Agora eu vou mudar o requisito. E isso nós é, veremos na próxima aula. Obrigado.